Pouco mais de três anos depois do desastre ambiental de Mariana, a tragédia se repete, desta vez em Brumadinho, também em Minas Gerais. Uma barragem de rejeitos de minério da companhia Vale do Rio Doce se rompeu causando destruição e deixando centenas de desaparecidos. Por que, que a gente não foi avisado? Se tá para acontecer. Agora, depois que acontece, acabou. Acabou o rio. Acabou os peixes. Acabou vidas.